vivo. Olá, olá pessoal, meus queridos amigos da live, ó, eu, o amparador aqui da, ó, tô falando, o amparador aqui não tá muito bom o negócio, o pezinho, deixa eu arrumar aqui, tentar arrumar. Eita que não tá parando isso daí. E agora, o que que eu faço? Espera aí, viu pessoal? Ai, meu Deus do céu, eu acho que agora parou. É, consegui fazer uma, dar uma paradinha aí. A Rê já tá aí, né, me assistindo. Bom, boa noite, boa noite, meus queridos amigos, boa noite, turminha da live. E hoje, né, eu abri uma exceção, não consegui fazer o programa hoje, ontem, né? Porque meu cabelo tá meio esquisito. Porque eu tive, um, eu tive dois velórios ontem, né? Morreram ao mesmo tempo duas pessoas. E são pessoas assim ligadas a quem eu gosto muito. Inclusive, hoje eu vou fazer até um comentário com vocês a respeito da morte, né? Como que, como que as pessoas veem a morte? Por que, que se sofre tanto? porque que a morte é tido como uma perda, porque na verdade a morte não deveria de ser uma perda, só um afastamento, né? um, assim, uma viagem, um... mas é aquele medo de você não ver mais a pessoa, de não ter mais o contato, mas daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho a respeito disso e antes eu quero falar que ah, voltou. E antes eu quero falar para vocês que hoje, que eu tive assim, muita gente me procurando e perguntando o que é a medicina energética do terceiro milênio. Eu tô achando muito estranho que ninguém tá entrando aí. Vocês estão me vendo? Tem alguém me vendo? Tá aparecendo aí? Tá? Tá no ar? Eu tô achando que, que tá tem alguma coisa ah tá sim que ah, tem agora sim agora me confirmaram bom muita gente está me perguntando o que é energia o que é a medicina energética do terceiro milênio com a qual eu trabalho né que eu desenvolvi com esse título porque são várias coisas que eu faço né então, dentro dessas várias coisas, todas elas, vários tratamentos, várias terapias, e, e todas elas têm conexão uma com a outra. Não dá para separar uma coisa da outra. É, mas quando eu comecei a trabalhar na realidade, quando eu percebi que essa energia tinha chegado a mim, isso foi mais ou menos em 85. E eu já tinha muita facilidade em me conectar com as pessoas, em canalizar subconsciente, depois que eu percebi que eu canalizava, porque eu conseguia falar com as pessoas, tudo que elas estavam sentindo, tudo que estava acontecendo com elas, né? e Então, uh, tudo que estava acontecendo com elas, tudo que estava... A, tu, sabe, a, a interiorização, os problemas, porque vocês vejam bem, as pessoas sempre tiveram desconforto lá dentro delas, né? as pessoas sempre mascararam situações, então você nunca sabe quando a pessoa está bem ou não está, porque nós não sabemos olhar a pessoa interiormente. Eu tenho um amigo, né? Tinha um amigo que dizia assim, sabe, Armin? Ah, eu não, eu não, eu... Ele achava assim, que a pessoa ficava feliz quando ela se via bem, né? Exteriormente. Então, vamos supor, eu vou fazer uma plástica, ou vou mudar o cabelo, ou vou arrumar isso, aquilo, ficar com uma característica melhor, aí eu vou ficar bem interiormente. Eu até concordo, mas. O bem-estar é algo muito mais forte do que só uma visualização exterior. Ajuda muito, porque é lógico que você levanta o astral, né? E quando nós levantamos o astral, nós nos sentimos mais, uh, mais forte conosco. Nós, nós nos sentimos uh, muito mais... Uh, uh, muito mais... Uh, apreciados, né? Então, nós acabamos nos apreciando e chamamos a atenção de outras pessoas. E mais ou menos em 85 eu comecei, eu tive uma auto-iniciação, a coisa foi meio prolongada e nesse período, depois eu analisando as coisas que aconteceram comigo durante dois anos, eu vi que eu poderia canalizar, né? O subconsciente das pessoas e trabalhar com o que eu denominei de registro da memória celular, que atinge o DNA, as coisas que a pessoa traz desde a concepção, da ancestralidade então, nem se fale, né? muito forte. E ela vai trazendo uma série de sensações, uma série de de informações que nem sempre são a alma dela, né? É, a maioria das vezes não é a alma daquela criatura, é a alma que vem através do DNA, é, é o que vem na mente do DNA, é, é na que vem na, nos neurônios, que vem nas informações que nós trazemos no nosso, né, nos nossos pensamentos e que vão nos afetando, porque, porque afinal nós somos formados de moléculas, mas o, o que nos dá informação é, biológica mesmo é, é, é as células, né? nessas moléculas, que são formadas pelas moléculas, mas é o sangue, a célula, é essas trilhões de células que nós temos, porque não é todo lugar que nós temos essa mesma expressão, esse mesmo físico, esse mesmo corpo, essa energia densa, e ela vem com as, com as informações do cérebro, né? Nem sempre as informações são da nossa mente, mas são do cérebro, são pensamentos e esses pensamentos eles vão tomando conta de nós. E aí eu comecei a perceber isso e ao mesmo tempo, nesse período, eu percebi que eu tava podendo, que as pessoas chegavam perto de mim e eu, eu, eu tocava nelas, fazia alguma coisa, elas estavam com alguma dor, melhoravam. E elas diziam assim, nossa, tá esfriando o meu corpo, né? Primeiro esquentava, depois esfriava e, de repente, eu, eu comecei a sentir esse frio no meu corpo. Esquentava, esquentava, esquentava. Dali a pouco aquela temperatura ia mudando, a angústia ia melhorando, ia saindo. Vinha aquele desconforto, aqueles pensamentos repetitivos, aquela coisa massacrante, porque quando a gente vai passando por determinadas situações de transmutação, é muito doloroso. Às vezes você pede assim, nossa, eu preferia ter agora, eu preferia ter uma dor física muito grande do que sentir essa dor da alma. Porque ela é muito dolorida, ela é muito pesada. Você não sabe, você fica entre, entre a loucura e, a sandi, e, e, e, e, e o são, mas é uma sandice muito estranha estranha, é uma coisa muito, é muito doloroso, é muito doloroso. E, e aí eu começava a sentir, quando vinha aquela energia, eu falei, tomava conta da minha cabeça, tomava conta do meu corpo, o meu corpo começava a vibrar, ele pulsava e vibrava, né? E eu sentia muito pela ponta dos dedos, por todas as pontas, tanto do dedo das mãos, dos pés, eu senti essa energia adentrando meu corpo, era um alívio muito grande. E foi daí que eu comecei a chamar de energia fria vibracional curadora, então começou o registro da memória celular pelo DNA, depois veio a energia fria vibracional curadora. Tanto é que eu estou praticamente 20 anos na rádio e eu sempre falei né, da energia fria, do, do Registro da Memória, então, há 18 anos, na Rádio Mundial tem um programa e, e é uma coisa que eu intitulei. né? Primeiro foi quântico, aí depois passei para frequência vibracional e, ao mesmo tempo, a radiestesia. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, vocês vão falar nossa mulher antiga, né? Só mesmo. Eu, eu ganhei um pêndulo eu era muito novinha ainda eu ganhei um pêndulo um pêndulo de cristal e eu não sabia uh, eu não sabia o que fazer sabe eu ganhei mas eu sabia que era assim as pessoas falavam ah você põe o pêndulo você vai saber se a, a mulher vai casar ou não se ela vai ter filho ou não se vai ser menino ou menina e falavam desse jeito eu começava a pegar o pêndulo, balançar e eu sentia uma energia diferente naquele pêndulo. Daí a pouco o pêndulo ele me puxava para algum lugar, porque ele é um mineral, era de cristal, né? É um elemental muito forte. Era... Eu tenho ele até hoje, até quem vem fazer o curso comigo, fica... eu apresento aquele pêndulo para o pessoal. E ele tinha uma força muito grande, ele me puxava e eu ia, né? Numa coisa espontânea e me levava em algum lugar que, que precisava arrumar dentro de casa, em algum lugar que tinha vazamento, que estava embolorado. Se, se, ela só olha bem lá no fundo e tinha uma coisa esquisita. E nos pontos de dor, né, quando eu pegava ele na mão eu, eu punha perto da pessoa, assim, ele acusava o ponto de dor e até em mim. Aí ele começava a rodar, rodar, rodar, fazer umas maluquices lá e melhorava. Aí, então, eu percebi que ele tinha uma outra vibração. Até então, gente, eu era uma pessoa muito cheia de fé, mas eu não conhecia esse, uh, essas Aliás, era muito pouco falado também, né? A fé era mais religiosa do que outra coisa. Se bem que eu não tinha religião, eu fui batizada, crismada, tudo isso de uma vez só na igreja armênia ortodoxa, mas nada assim de uma coisa tão rigorosa, tão forte que meus pais, né? Exigissem de mim, de forma alguma. Eu sempre tive liberdade para isso. Então, isso me beneficiou muito. Aí então, eu comecei a entrar nessa energia, a partir daquele momento. E pulando de lá pra cá, foi evoluindo muito, foi tendo... Lógico, aí eu, eu fui vendo o que era, como funcionava, percebi que não era uma energia igual o Reiki que era bem diferente, mas uma não interfere na outra. Percebi que não era igual às outras energias, por exemplo, de, de, de uh, imposição de mãos, porque eu, eu uso as mãos, sim, mas eu uso porque as pessoas querem ver algo funcionando, mas ela é puramente mental, porque ela vem da alma, né? A mente e a alma são acopladas, é uma coisa só. A, a, isso também eu posso garantir, eu, eu, eu, para mim, eu tenho certeza que é. A mente é a alma. Quando a alma desvirtua, quando a mente desvirtua da alma, né, à medida que nós vamos entrando nos paradigmas uh, condicionados, né, sociais, aquela coisa consanguínea que vem da ancestralidade, que vem disso, vem daquilo, essas informações, é como se a mente, a verdadeiramente, ela, ela ficasse dormente e, e ela funcionasse pelos pensamentos e, e, e pelas necessidades sociais dentro de um inconsciente e também de uma consciência coletiva. E as pessoas chamam isso de mente e chegam até a falar que a mente mente, mas a mente não mente, ela vai, ela tem uma flexibilidade de alma tão grande que ela vai indo para onde você levar, né? E as pessoas, então eu comecei a perceber que não era nenhuma dessas energias que Havia lá, até o dia que eu fui informada, eu conheci uma pessoa que falou pra mim, dentre outras pessoas que eu fui procurar para psicólogo tal, essas coisas todas, e essa pessoa falou assim, você trabalha com a medicina energética do terceiro milênio. Essa pessoa falou isso pra mim mais ou menos no ano, nos anos 90, no início dos anos 90, entre 89 e 90 eu achava que aquilo era demais para usar esse nome, né? Até que eu resolvi aderir a ele, sim, porque ninguém conseguiu pôr esse nome. Ele é meu. Ele veio comigo. Ele foi feito para isso. E de lá para cá, juntamente com a radiestesia, que, eu, que mudou de nome algumas vezes e hoje ela é magne, energia... É, é radiestesia magnética imantada porque ela tem um imã muito forte, essa radiestesia né? ela puxa os minerais da terra, junta com seus minerais, já falei isso várias vezes, vocês podem assistir outros vídeos meus, porque o nosso corpo é formado por esses minerais, as nossas glândulas são os minerais, tudo isso faz parte do nosso corpo e ela junta e o que não estiver bom, se estiver desarmônico e que, é, que faz parte dos, nossos, da, dos chakras, que faz parte da nossa aura, né? que faz parte da nossa malha, da nossa malha neural, né? Que faz todo o nosso sistema neural, que são os pontos de meridianos que nós temos, que é idêntico ao planeta, não é porque aconteceu uma coisa lá no Polo Norte que não vai afetar o Polo Sul diante das longitudes, né? que tem as latitudes e as longitudes afeta sim e o nosso corpo sofre da mesma forma. porque ele é todo feito de pontos e os órgãos ligados às glândulas, todos todo o nosso organismo, músculo tudo, é ligado por esse circuito, né, de meridianos. Tudo isso, né? Ele, ele é acionado através da radiestesia, dessa radiestesia. Tanto é que quando ela é aplicada, eu aplico ela antes de aplicar a energia fria vibracional curadora, porque tudo isso é uma frequência de luz. Por exemplo, eu estou aqui com uma pessoa, né, com a Maria Emília. Ela, ela, tá, ela já fez o tratamento comigo, já terminou, né, Maria Emília? Sim. <risos> Sempre tem alguém aqui, alguém aqui para conversar. O pessoal não tá entrando aí? Você tá me vendo, Maria Emília? Tô achando que ninguém tá perguntando nada ou travou alguma coisa aqui. Ah, Oi? Eu tô no ar? Aqui não tá mostrando, no meu tá travado. Ah, pode abaixar um pouquinho o ah, volume, abaixa o volume, é, então, te é, tá, depois você me fala quais são, ah, e, e esta malha, né, ela tem pontos de luz, tem, porque é o que eu falo, gente, pelo amor de Deus, estou falando pela décima vez isso, vocês nunca ouviram, estão ouvindo, da onde vem a luz da nossa aura, vem lá de dentro, da onde vem a, aquela luz que, que ela vem de dentro para fora, vibra dos nossos chakras? Vem lá de dentro, que é justamente os ângulos formados pela nossa rede neural, tá? E começa pelo nosso cérebro, porque o nosso cérebro é o segundo órgão que foi formado. O primeiro é o cardíaco, começa a pulsar o coração do embrião e depois vem a medula e, e começa a formação do cérebro. Então, tudo isso é uma luz só e ela pode apagar. Lógico que pode, quando uma pessoa tem AVC, quando uma pessoa está em coma, quando uma pessoa está tendo problemas de doença, é porque ali já está apagando e não está mais funcionando. A alma está querendo sair daquele corpo. Por isso que eu vou falar um pouquinho da morte aqui para vocês que para mim não é morte, mas tem um o nome de morte. Então tudo isso funciona junto que a é energia, né? Que é a medicina energética do terceiro milênio. Pessoal, eu não tô preocupada em saber quando a pessoa vem aqui, como a Maria Emília veio, várias pessoas vêm, a gente atende direto. Eu não estou preocupada em saber o que a pessoa está trazendo para ser resolvido. Quando eu começo a atender, primeiro nós vamos conversar, primeiro é a consulta. Na consulta eu já falo uma série de coisas para a pessoa, já vou mostrando, ela vai falando para mim, nós vamos interagindo e na primeira sessão não adianta eu levar lá na maca ou pôr na, na radiestesia. Eu preciso interagir com ela, saber quais são as mazelas que ela traz no corpo. O que está acontecendo com ela? Porque ela vai e trabalha com uma cura, vamos dizer, aquela cura que não sei quem, que não sei quem falou, que é boa, porque tem isso e aquilo. Ela faz duas, três vezes, tá bom, depois de um mês e meio, volta tudo de novo. Você sabe disso, né, Maria Emília? Uhum, né? Ela não quer, né? Sim. É, sim, né? Então volta, Maria Emília está aqui, ela é testemunha. Por que que volta, Maria Emília? Volta pelo seguinte, porque a pessoa não tirou o que há de pior, que é as caixinhas que estão aqui em não que ela não funcione, lógico. Eu, por exemplo, eu trabalho com a luz dos pleidianos, pleidianos dos arturianos, mais do pleidianos. E dos arturianos é muito forte, que é o um campo estrelar, mas precisa ter junto a força da terra. Você já sentiu, literalmente, a pessoa gruda. Gruda, né? Gruda. Não é você fazer só gesto. <risos> Ela gruda no chão mesmo. Ela gruda no chão, gruda na parede. Os ombros gruda. pesados, os braços. Indo Fala um pouquinho baixo. mais alto, hum. né? Os é. ombros, né? A gente sente os ombros assim apertando para baixo, fica até doente os ombros, puxa. Né? Puxa, parece fica, ventosa. Parece tá presa. Porque são aqueles minerais, as coisas ruins estão sendo puxadas e a Terra vai devolver os minerais necessários. Por isso que eu só uso o pêndulo de cristal. Porque o cristal é o melhor elemental que tem, ele é vivo, ele é vida. Entendeu? A pessoa, às vezes, fala assim pra mim, Ah, mas por que você não usa de madeira? Sabe por que eu não uso de madeira, Maria Milha? Eu não uso de madeira pelo seguinte, pra vocês também. Porque foi medido o seguinte, quando... Para se fazer um cristal de madeira, precisa cortar uma árvore, derrubar uma árvore, pegar galhos, pegar... Ela é feita de madeira. A madeira, quando ela é dilacerada, ela chora. Então, ela, não... ela morre ali. O que faz esse pêndulo funcionar é a que a pessoa programou aquele pêndulo, que é diferente daquilo, não programo nada. O pêndulo faz o que ele quer. Nós simplesmente acompanhamos ele, porque ele sabe do que a pessoa precisa, né? Melhor do que ninguém. Eu pego na mão e já começa, quem faz aula também pega na mão e já começa. Então, gente, a pessoa chega aqui, é lógico que ela fala, ah, meu eu vim te procurar por causa disso ou daquilo. Mas eu não posso, eu, eu, eu ponho às vezes na maca, mas quando eu ponho na maca eu vou conversando também. Porque às vezes a pessoa não quer fazer o restante. Tudo bem, então vamos lá, só que nós vamos conversar primeiro. Vamos conversar para saber, para eu poder, sabe, dar uma aliviada lá naquela caixa, né, na caixinha cerebral que a pessoa carrega e aquilo atinge o corpo todo, para que a energia fria ela possa realmente uh, entrar com aqueles lasers que ela entra de luzes que é aquela frequência de luz maravilhosa e também ela vai pegar os minerais da terra que está fazendo falta no corpo dela, para para quê? Para harmonizar todas as glândulas dela. Aí ela começa a atingir e reativar toda aquela malha neural, que é uma rede. E quando ela atinge essa malha neural, forma um campo que isso eu vi, eu não entendia como que eu via isso, que não é a aura. É um campo de luz em volta dessa malha. Eu comentei já com você, né? Uhum, já. Sobre isso. Esse manto, gente, é a... <risos> eu me lembro o manto de... que eles põem na Nossa Senhora, que é cheio de estrelinha igual. Uhum. Estrelas de cinco pontas cinco pontas ou então bolinhas e, e, e, e muita gente viu não sei se você chegou a ver que vai desprendendo às vezes aquelas bolinhas de luz que parece que tá bolinha de sabão é. quando tá, a pessoa tá recebendo a energia até nos vídeos aí que eu tenho dá para ver então forma tanto é que eu tenho os vídeos se vocês virem que a pessoa tá perto da parede recebendo a radiestesia ela tá com fundo azul porque aquele. Eu queria entender o que era aquele azul, agora eu entendo que é a manta, é o manto, né? É o manto que cobre, que não é a aura, mas é o reflexo da luz que está emanando naquele momento na pessoa, dentro dessa onda, né? Dessa onda vibracional que ela está recebendo nos pontos de dor. Que eu também não sei quais são, porque às vezes a pessoa fala, eu estou com dor na cabeça, mas não é na cabeça é do fígado. É. Mas tem o um ponto emocional que perturbou aquele fígado, somatizou. Então, o que, que é tudo isso? Né? É, é o reflexo das coisas que estão ocorrendo conosco. Então, gente... Essa é uma explicação muito rápida que eu estou dando hoje para vocês da Medicina Energética do Terceiro Milênio. Eu não vou me estender muito aí porque isso vai estar no meu livro. Nós já estamos né, numa fase adiantada do livro. Por que, que eu não publiquei ainda? Porque ele muda toda hora. Porque está mudando, está mudando. Nós estamos vivendo uma fase e eu quero fazer um livro só, mas um livro direcionado. Uh, por exemplo, eu, sempre, eu já nasci com uma estrela de cinco pontas, que eu sou da linha de Salomão, né e essa estrela de cinco pontas, gente, é, é, é, sabendo usar, é, é de uma cura em, em tudo, é uma cura geral, é um negócio maravilhoso. Então, quando vem essa manta voltando para manta, a manta é como se fosse um selar do corpo, que o corpo recebeu toda essa harmonização, entendeu? Por quê? Porque a princípio ela começa a afetar os pontos de dor e expandir. Ela, dali ela vai expandindo para todo o corpo da pessoa, dando uma proteção muito grande. Normalmente ela é azul, apesar de que nós refletimos pelos chakras, várias cores. Não é uma cor única, só aquela, não, às vezes varia. Por exemplo, a cor que nós temos na Kundalini, na hora que estamos recebendo a energia da terra, né? para a Kundalini subir, que é muito importante, vem um avermelhado. Mas tem pessoas que têm um vermelho mais forte, outras mais fraco, não aquele vermelho horroroso. Não, é um vermelho até bem translúcido, depois de trabalhado. E, à medida que ele vai subindo, lógico, ele vai clareando, ele vai juntando com amarelo, vai ficando verde, vai mudando um pouco. A mesma coisa com o Bilical, né? a mesma coisa com os outros, uh, mas não é igual de todo mundo. As pessoas têm uma diferença. Nós, nós, nós estamos imbuídos de todas as cores do Universo, mas a cor azul é a cor de uma cura total, ela é total, é, é algo maravilhoso e é o seguinte, a mente acoplada, a mente acoplada à alma, mente e alma gente, todo mundo discute, eu já pensei nisso Passei uma vida pensando nisso, até a hora que me veio na cabeça a mente evoluída, mente, mente, da, que é a, a no, o nosso mental, é a nossa alma. Aonde nós formos, no plano que nós estivermos, na dimensão que nós estivermos, é a nossa mente que é a alma. E o espírito, né? O espírito, ele, ele dá forma para a alma de acordo onde nós estamos. Por exemplo, aqui nós estamos nesse corpo denso, que é... Uh, que, que ele é abraçado pelo nosso espírito. Entendeu? Uhum. É, então, vamos supor, a mente, ela é translúcida. O espírito, ela tem forma, geométrica. Aqui, ela, lógico que não é esse corpo denso, mas ela é... Ah, ela, ela é o nosso corpo, porém, ela é luz. Ele é luz, o espírito é luz e ele junta com a nossa alma. Agora, o que macula a nós e, e nos faz trocar a mente pelo pensamento, e que dessa consciência coletiva, dependendo do local onde nós estamos, dependendo da evolução do nosso, da dimensão, da nossa forma de pensar, tudo isso, então a mente, ela é, é como ela, ela, ela é volátil, né? É, ela vai se adequando àquele pensamento até limpar ele e voltar à nossa alma. Mas ela afeta diretamente o que? O nosso espírito. Ela afeta diretamente o nosso espírito. E o nosso espírito começa a macular. Na realidade, quando nós reencarnamos, é o nosso espírito que precisa ser trabalhado. E, e é quando nós deixamos a nossa mente imaculada, limpa, juntamente com a nossa alma, que é uma coisa única, o nosso espírito... Uh, evoluir É quando nós perdemos o peso energético É algo maravilhoso Nós ainda vamos falar muito a respeito disso Nós ainda vamos conversar muito a respeito disso, viu, pessoal? Uh, e o que, é que eu quero falar da morte pra vocês? Se nós, a partir do momento que nós nascêssemos começássemos a entender tudo. A morte fosse mostrada para nós, não como uma coisa escura, tenebrosa, medrosa, uma coisa lá no fundo, aquele labirinto, mas ela fosse mostrada como uma continuidade da vida. Mas o espírito desprendendo do corpo e com a alma inteira, algo extradimensional, né, e que ela escolheu aonde ela está, aquele espírito escolheu, se nós acostumássemos a ver a morte como um princípio de vida, e se nós víssemos a morte como nós vemos um alimento que nós precisamos digerir, que faz parte, como a água que nós bebemos, de uma forma totalmente natural, e ninguém falasse, olha, não faz isso, hein, a morte é ruim. Ah, não, meu filho, eu não vou levar naquele, porque ali vai ver o morto, não, não quer. Como se aquela pessoa não tivesse mais vida. A pessoa, o corpo que estava lá, as pessoas escondem, colocam a morte como se fosse uma coisa tétrica. É a mesma coisa que estudar, né? Olha, se você não fizer isso agora, se você não comer, você vai ter que fazer a lição. Não é isso que os pais falam? Os pais mesmo mostram que estudar é ruim, até um certo ponto, que é um castigo. Você precisa estudar, você precisa aprender. Então, tudo que é necessário para nós, para o nosso crescimento, para o nosso avanço, é mostrado como coisa ruim ou como coisa que é nossa, eu sou obrigada. Ou então, uma coisa assim de perda. Pensa bem se morte é perda. Morte não é perda, gente. É a mesma coisa. Hoje eu tô aqui com você, né, Maria Emília? Isso. Você vai ter a sua vida, eu vou continuar tendo a minha, você vai ter a sua. Isso não quer dizer que a gente venha se encontrar ou não, futuramente? Não. Né? Só que com aquelas pessoas que nós viemos e convivemos durante muito tempo, ou trouxemos a... Uh, o que que acontece? Ah, gente, estão me chamando aí no zap, vocês tá? não liguem não. O que que acontece com essas pessoas? Elas nos chamam, uh, elas... Uh, eu nem sei, eu, me, esse negócio do zap... Tem ah, tempo. Que é, nossa, o pessoal não para. Sei. É, não sei mexer nisso. Então, gente, é assim. É como se uh, eu vim por um tempo com aquela pessoa. Eu escolhi vir com aquela pessoa por algum motivo. Por exemplo, eu escolho meus amigos, não escolho, eu escolhi aquela pessoa. Agora, por quanto tempo aquela pessoa vai ficar ou não, eu não sei. Mas isso não quer dizer que seja o fim, o meio ou o começo. É uma continuidade. Assim deve ser vista a morte. O dia que nós aprendemos, sentimos, que a morte é essa continuidade, os obsessores se perdem e nós paramos de ser um auto-obsessor de nós mesmos, O né? um auto-obsessor é da gente, né? o auto já está falando, é. então a maioria das pessoas elas sofrem de auto-obsessão, mas isso vai ficar para mal. próxima vez que eu vou comentar com vocês, tá bom? Eu não consegui dar um oi para ninguém porque eu acho que está travado aqui e travou com uma pessoa, não sei como é que tá se a Maria Emília tá vendo lá do celular dela, mas, infelizmente, eu não consegui ver mais ninguém aqui, gente. Ah, na semana que vem, na quinta-feira, estaremos novamente com vocês e falaremos muito mais. Eu vou dar cursos, tá? Eu vou dar bastante cursos agora para o final do mês, mas eu tô sem a minha agenda aqui na mão. Mas, durante a semana, eu vou fazendo umas chamadinhas e ponho sobre o curso. E eu quero mandar um abraço especial, né? Da onde essa blusa, que é da Bialitz. É da onde eu compro muitas roupas. Elas são ótimas, tem umas roupas maravilhosas. Um beijo, Alê. Tá vendo como eu mandei o um beijo? Beijo pra Alê, beijo pra Nina, beijo pra Renata, que vai ter o nenê. Já está em casa, né? Esperando a hora de dar à luz a mais uma vida aqui. Bom, um beijo para todos vocês. Gente, é, o número do meu telefone, para quem quiser agendar o um horário. Ah, dia 7 de setembro, eu vou, vai ter um desconto ótimo para vocês, viu? No dia 7 de setembro, no, eu, vou, eu vou atender a partir das 11 horas da manhã até as 17 horas. No registro da memória celular, na energia fria, na radiestesia naquilo que vocês precisarem junto, junto com a mesa ventúrio tá e eu vou eu vou dar só 30% de desconto olha só 30% então vocês vão ligar já vão falar a partir de amanhã vocês liguem mandem um o zap pedindo para vir aqui no dia 7 de setembro tá bom que vai ser o um feriadão o número do telefone é 9 é o do, do zap né é 9, 9 5250 E daqui do meu consultório? É 2950 29508343. 50 eu estou em São Paulo, Santana, pertinho do metrô Santana. É super tranquilo chegar aqui. E você quer agendar o um horário? Quer vir fazer as sessões comigo? Vem primeiro para a consulta. Você vai ficar uma hora e vinte comigo na consulta. Se você gostar, aí nós fazemos as sessões. Se não, olha, não quero. Eu só quero fazer energia fria vibracional. Ou só quero isso. Tudo bem, nós fazemos, mas eu já vou dizendo. Mesmo quando eu vou aplicar a energia, eu vou conversando com você, tá bom? E depois você vai ficar quietinho recebendo a energia. São três sessões, pelo menos, no mínimo, né? Mas vem conhecer, não custa. Custa, custa um pouco, né? Mas não continua pagando, tá bom, gente? Então, um bom final de semana para vocês. Amanhã estaremos aqui atendendo de novo, pode ligar. No 29508343 ou pelo WhatsApp 996755250. Meu nome é Armin de Gourmandian, tá? E trabalho com a energia, a medicina energética do terceiro milênio. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.